E aí seus lindinhos, tudo bem? Tudo beleza? Sejam aí todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Estou aqui para mostrar para vocês o que Hoje vamos arrancar a mecânica desse carro, certo? Vamos arrancar todinho esse motor fora Então, tem bastante gente que não sabe como é que faz isso Simples de fazer, facinho de fazer Se você não tiver uma girafa para arrancar também, dá para arrancar no, no braço já fiz muito isso, só que eu pego a girafa emprestada aqui do meu vizinho, certo? Então vamos arrancar essa mecânica, porque o que, que vai entrar ali? Um 16 válvula, papai. Ah, a mecânica já tá lá no Portugal sendo montada dos pés à cabeça, do zero, tudo forjadão. Top! Menino, não tá de brincadeira, hein? Câmbio forjado, embreagem multidisco. Tudo que dá Esse carro agora vai ficar Já era foda, né? Não pode falar palavrão Já era top o carro, né? Agora então vai ficar mais top ainda Ele tentou quebrar essa, esse, esse motor um monte de vez Só fazia roaça com o carro Mas O acerto do Portuga não quebra não, papai Tá aprovado Fechou? Então é isso, acompanha aí Tamo junto É só explicar pra vocês o que, que eu vou fazer ó. Primeiro eu vou arrancar o radiador Reservatórias, mangueiraiada Vou arrancar a turbina aqui, o coletor de turbina tal, E vou arrancar com o coletor de admissão Com tudo assim Fechou? Vamos lá Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa Primeira coisa que você tem que fazer Quando você for começar a arrancar o um motor fora Que eu esqueci de fazer aqui Desligar a bateria, tá? Desligar o polo da bateria Fechou? Uma dica importante aí pessoal, é o que? Tudo que você for tirando Você vai anotando onde estava Para você não se perder depois Principalmente que nem nesse caso, como é outro mecânico que vai montar Eu já vou deixar tudo marcadinho para ele Entendeu? Ó, Por exemplo aqui, eu tô tirando A mangueirinha da pressão de óleo Do relógio que vai para dentro Então eu já vou deixar anotadinho aqui ó, Pressão de óleo Ó, letra bonita da peste, né? Aí é só colocar lá. E quando for montar, já não precisa ficar fazendo teste do que, que é: se é óleo, se é combustível, o que, que é. Certo? Eu vou Olha só pessoal, agora o próximo passo é arrancar o motor de arranque, tá? Deixa eu só mostrar de mais pertinho aqui pra vocês Porque, ó, o motor de arranque tá ali, ó Opa, opa, camerinha, vem cá Tem três parafusos aqui atrás, ó Um 13, dois 13 e outro 13 lá embaixo Solta os dois fios aqui, ó, positivo da bateria e o sinal de partida E arranca ali fora, tá bom? Só para explicar para vocês direitinho Porque não tem como mostrar dali Pessoal, agora Chegamos nos finalmente, certo? Rancamos todos os periféricos aqui do motor Agora, o que, que vai acontecer? Ó, vamos ter que soltar Aqui tem um parafuso 19 ó. Aqui com porca Aqui tem outro Que é o que junta no câmbio ó, Aqui tem outro Ali tem outro E lá embaixo tem outro, certo? Soltou esses parafusos Soltou os coxins Esse E esse Tá pronto pra, pra quem é, Não tem girafa Como eu falei no começo do vídeo Aqui dá pra sacar ele na mão Tá Passa uma corda daqui pra lá Passa um pau daqui pra lá Um cata do lado de lá Do lado de lá e outro cata do lado de cá Que arranca Se quiser facilitar mais, arranca o cabeçote mas eu já arranquei muito motor assim no pau, hein? Hoje em dia não mais, mas já arranquei bastante Fechou? Vamos lá Ó, ah, pessoal, outra diquinha aqui, ó É o que? Ah, na hora que vocês for arrancar o, o motor Calça o câmbio ali, ó, com o macaquinho Eu não mostrei por causa que não tinha como mostrar Tá vendo? Põe o macaquinho pra ele ficar presinho Já era E basicamente é isso aí, ó, o bichão tá aqui fora Já era, tá prontinho né? Não, já ensinei, ó Tudo marcadinho, ó Isso aqui, ó, negativo da bateria, ó Direto na bateria Tá tudo ensinadinho Ó, isso aqui estava é na, na lata, tudo do chicote. Isso aí, agora é só lavar, arrumar os fiozinhos ali, já era. Né não amor? Dá um tchau aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero que tenha sido útil aí o vídeo para vocês. Né não? É isso aí. Logo mais, 16 válvulas, né não é não, Boninho? Isso aí. <risos> Segura a pressão. Segura, tamo junto.